No jogo simulador, nós estimulamos o profissional a alcançar maestria em vendas, realizando negociações de alto impacto, com casos personalizados, específicos à realidade do negócio, no qual eles precisam não só vender, mas passar pelo papel de cliente, observar, trocar muita experiência e realizar negociações em pouco tempo. Grupo Caveira, vocês estão prontos? Yeah! Fechou o negócio? Parabéns aí. Prospecto Cliente de Mercado. O jogo representa a mesma coisa, no qual os grupos precisam colaborar para competir e tem um grupo campeão, que é aquele que atinge melhor rentabilidade com clientes na carteira, investindo melhor o seu tempo. Quatro, cinco.